Mas especificamente, Maggie e Pereira. E hoje irei contar um minifilme que fala sobre um amor meu e um pouco da minha vida. Então, vamos lá! Bom, essa sou eu, Maggie. Mas meus amigos e familiares sempre me chamaram de Maggie. Mas... Eu já reparei que tem um garoto que sempre fica me olhando. Amiga? Ah, ah, ah, ah, oi, Daisy. Sei lá, você acabou dando uma distraída, Mari. Você tá bem, amiga. Mari! Ah, ok. Me espera na sala que eu já volto. Tenho que resolver uma coisa. Nha, fazer o quê? Nossa, espero que ela não tenha me visto. Uma garota incrível como ela. Nunca falaria comigo. E aonde será que aquele menino está? Ah, espera. Acho que já sei. Aí. Como conseguiu me encontrar? Olha, acredito que isso seja uma coisa óbvia, né? Ah, saquei. Que vergonha. <risos> Relaxa. Como você se chama? Ela tá realmente falando comigo? Ai, espero que não seja um sonho. Bom, eu me chamo Kawan. Bom, e meio que eu já te conheço, né? Mas olha, por que você sempre fica olhando pra mim? Ai, e agora? <risos> Bom, é que... <risos> Preciso explicar nada não. Pode parecer, sei lá, mas estou achando divertido conversar com ele. Eu tô me divertindo bastante conversando com ela pela primeira vez. Ela parece realmente ser uma garota gentil, linda e muito mais. Ele parece ser um garoto muito legal, companheiro e muito mais. Sério, como eu não falei com você antes, Kawan? Olha, <risos> na verdade, eu queria ter falado com você faz tempo. Mas por causa de alguns motivos e de um certo alguém, não consegui falar com assim você antes. Acho que já até sei quem é. Quem? Não, é meu. Mas então, gostaria de me acompanhar até a sala? Fico feliz que agora eu sei que somos da mesma sala. Então, vamos lá? <risos> claro. Aquilo que estava acontecendo Parecia que não era real Eu não queria que aquilo acabasse nunca Mas eu sentia que Ela tinha alguma coisa Mesmo com aquele sorriso E tudo Bom, voltando à história Naquele dia Descobri que nem as pessoas que estão perto da gente E falam que nos apoiam etc Não são verdadeiras Você ouviu o que ela disse? Que idiota! Ai, Mari, M me desculpa por eu ter sido tão insensível agora com você. <risos> Tudo bem, Kawa. Na verdade, estou acostumada com coisas assim acontecendo. Fiquei alguns minutos pensando o que poderia significar o que ela disse. Mas acho que ainda assim deveríamos entrar. Bom, tá, né? provas para a sala dos professores. Enquanto isso, podem ir conversando, ok? Amiga, o que, que você acha de ir lá em casa depois? Ah, não, não vou poder ir. Hum, por quê? Porque existem muitas pessoas que não são verdadeiras e não se faça de desentendida, porque você é uma delas. Bom, alunos, já coloquei lá. Em breve, saberemos as notas. Então podem ir, estão liberados. Bom, espero que ela aceite. Mari, você gostaria de... Me acompanhar? Claro, Kawan! Pude perceber que mesmo sem eu terminar uma frase minha, ela já conseguia me entender. Ela era uma garota realmente incrível. Mas eu sentia que ela tinha alguns problemas e... Ela não falava eles pra ninguém. E aí, vamos? E assim, vamos. Então, eu jurei a mim mesmo que eu iria saber se tinha algo realmente errado. E que eu iria ficar com ela pra sempre. E então, já estávamos indo embora. Só que eu conseguia notar que o Kawa não parava de olhar pra mim. Parecia que ele queria dizer algo pra mim. Bom, muito obrigada por hoje, Kawa. Você é realmente um bom amigo. É, acho que sim. Yeah. melhor eu perguntar logo. Kawa, o que quer me dizer? Nossa, ela é boa em perceber as coisas. Olha, não fique brava, por favor. Mas yeah. eu sei que você tem alguma coisa. Por favor, fale pra mim. Pode confiar. Eu sei que a gente não se conhece muito bem ainda. Mas pode confiar em mim. Yeah. Ok, confio em você, irei te falar. Quando eu era pequena, nenhuma mãe minha me maltratava desde pequena. Ela não se importava comigo, não mesmo. E pra piorar, meu pai usava drogas na época. Na época que meu pai começou a usar, eu só tinha 4 anos de idade. Eu era apenas uma criança, não entendia nada direito ainda eu lembro que fui lá na penitenciária que eu estava. Me lembro apenas disso. Mas com tudo isso e uma doença que ele pegou, e ela acabou falecendo quando eu era pequena. Não tive mais momentos com ele. Independente que eu não lembre de muitas coisas, eu sinto falta dele. Ele sim gostava de mim de verdade. Mas graças a minha mãe e à avó, que moro hoje com ela, não tenho muito contato com a que me maltratava e estou muito mais cuidada. Mas com tudo isso e quando a minha avó me contou, eu descobri recentemente que tenho depressão. Mas bom, consegui resumir pra você. Me desculpa por fazer você lembrar disso. Mas agora eu quero sempre ficar com você. E eu deveria ter te falado isso há muito tempo. Desde o dia que eu te vi, eu me apaixonei por você. <risos> eu vou entender se você não sentir o mesmo. Mas eu quero estar aqui, te esperando. Porque hoje, pude ver o quão maravilhosa você é. E eu quero estar sempre com você. Sempre te ajudando. Porque, é sério, eu realmente te amo. E então, desde aquele dia, vi que alguém que podia ser verdadeiro, que estava mesmo se importando com o que eu dizia, e estava bem na minha frente... Mas sinceramente, ainda não estava pronta para ficar com alguém. E então, o tempo foi passando. E depois de um tempo, decidimos ficar juntos, mas não foi tão fácil assim. Porque a mãe dela ainda não estava aceitando muito. Mas depois, minha mãe conversou com ela e conseguimos até resolver. E então, depois de resolver isso, ficamos juntos. E assim como ele, a gente sempre se ajudou. E conseguimos se divertir. E eu quero que eu e você... Tenham o nosso destino. Eu também.